Tudo contribui para o nosso bem. Em Romanos 8, 28, Paulo expõe uma profunda verdade para o cristão genuíno. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Alguns fatos em nossas vidas ocorrem para prover esperança de que situações que acontecem são dirigidos pela providência divina e são boas para nós, mas outros atos parecem ocorrer no sentido contrário, ou seja, contra nós. Somente quando os olhos da fé estão fixos no grande Mestre, que planejou todas as coisas segundo seu sábio decreto, vemos e compreendemos que ele ajustou a mola mestra da graça nas nossas vidas, de maneira que todas as situações espirituais e providenciais cooperam para o nosso bem-estar. Embora muitas vezes pareça que tudo está girando no sentido oposto e contra nós, embora às vezes Visualizamos a providência, trabalhar contra, uma graça em várias aflições e provações. Ainda assim, o nosso Deus sabe exatamente tudo o que Ele está fazendo. Ele fará todas as coisas cooperarem para um abençoado resultado segundo a sua soberana concordância e eterno conselho. Paulo não faz qualquer exceção a essa promessa. Ele diz, todas as coisas, isto inclui todas as coisas boas e todas as coisas ruins cooperam para o bem. As melhores coisas, incluindo as obras de Deus, as promessas e providências do Pai, todas cooperam para o bem, se verdadeiramente amamos a Deus. Até mesmo as piores coisas, tentações, aflições, perseguições, cooperam para o seu bem e para a glória de Deus. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos.